Galera, beleza? Que fala sou eu, o Breno. Vocês estavam sentindo saudade de mim? Então, eu fiquei um pouquinho sem fazer vídeo, porque eu, eu tô vindo aqui para Eu tô aqui em Portugal hoje, porque eu tava vindo para cá. Daí eu fiquei meio off e meu cabelo tá quebrando ali legal <risos> É fica o pai do Breno adotou para eles não se estirem tão sozinhos Quando eles chegassem aqui Ele é bebezinho, por isso que ele é assim Tá querendo quebrar o sofá Fala pra eles o que você vai mostrar hoje no seu canal Hoje eu vou falar um pouco da Véspera de Natal on de ontem É, como foi o dia dele ontem A gente vai colocar alguns vídeos que a gente conseguiu filmar Mas como vocês moram em São Paulo, eu acho né? eu, Então, vocês falam que a natal é hoje. A Renata, foi ontem também. A gente tá duas horas pra frente do... do Brasil. Verdade. Então a gente vai... <risos> ele tá tentando arrumar o videogame ah, que, gente, que o irmão gente, dele tá mexendo. Eu, não ficar. <risos> <risos> Perdão, você não ficar. eu já sofri meu videogame do meu irmão, né, que ele tem na minha casa. <risos> Daí, agora fiquem com o vídeo Força, lou. Força no pé! <risos> é muito levinho! Força! Estou fazendo força por ele com o pé aqui! Deixa <risos> eu Olha ele! <risos> e aí, filho? Ah, dá oi um, para a galera da sua página Fala, tá lá, lá vem o Breno, o Lorenzo e a Ketlin Essa carrinha atrapalhou a gente Malditos motoristas de carrinhas tá Eu tô filmando a minha família Viu, galerinha? Eu sou dono do canal agora do Breno, então eu que filmo e eu que falo, tá ligado? Ó, as badaladas da Catedral da Sé. Deixa eu mostrar o Breno, ó. O Breno não faz parte mais desse canal, gente, agora eu que mando gente. aqui. Gente, vocês viram eu Então, o meu primo, ele me zoava porque eu pulava baixinho. E agora, primo? Ah? Ah? Galera, eu tô indo lá buscar lenha, né, com meu pai. Eu já volto aqui porque eu vou lá buscar lenha, meu. Então, show! Voltei aqui, galera. Tem uma parte aqui que tá com luz. Eu vou vir nela pra vocês conseguirem me ver. Voltei aqui, galera. Olha esses barulhos. Meu Deus, é muito aterrorizante isso. Eu vou vir aqui, ó. Onde tem mais luz. Que é onde o meu pai tá pra cortar lenha. Ó. Voltei. Olha aqui o lugar pra cortar lenha. Olha quanta madeira. E o meu pai... Uma, tinha uma madeira bem aqui, ó, e o meu pai ficava com machado e quebrava madeira. Ele vai quebrar agora esse machado. Galera, um Feliz Natal aí pra vocês, né? Que Deus abençoe vocês muito, abençoe a família de vocês, porque é Natal. Véspera de Natal, espero que vocês ganhem bem muitos presentes, espero que vocês se bonzinhos, viu? Porque o Papai Noel não vai te dar, se você não for ser bonzinho. Eu fui bem bonzinho, e o Papai Noel vai me dar, eu acho. O meu pai comprou uns presentes também pra mim, aqui, e agora eu, eu só vou poder abrir quando depois do jantar, porque tem que ser de noite, o Papai Noel falou. Papai Noel não. Papai falou. O meu pai, que não é seu. Daí, então... É, é isso gente, feliz Natal para vocês, que Deus abençoe muito vocês, Jesus te ama muito, tá? Tchau gente. É um